Olá, tudo bem com você? Eu sou o Anders, você está no Caminhando pelo Pai. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre fé. E a pergunta que inicio é... Você tem fé? Nós temos fé? Deus se agrada com o tamanho da nossa fé? E para falar sobre fé, nada melhor do que falar sobre Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão, pai das nações. Por isso agora eu vou ler com você Gênesis, capítulo 12, versículos 1... Ao 4, onde Ele vai estar nos dizendo: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai -te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã A fé de Abraão para mim é uma coisa muito incrível. Sempre que eu lembro de Abraão, automaticamente eu lembro da fé que Abraão tinha. E essa fé de Abraão, ela me motiva muito, porque o Abraão, para mim, ele foi o ápice da fé, porque o Senhor vem e chama ele e só fala para ele sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Em resumo é isso, e Abraão fala, tudo bem Senhor, chama Ló, se arruma, tem mais pessoas com ele, como a esposa de Abraão, e mais alguns que ele, que ele seleciona, e eles vão, Abraão não diz nem para onde Senhor, como saberei o lugar Senhor? Deus diz, eu te mostrarei, e Abraão vai, imagina você que está dormindo um dia, e você acorda, e o Senhor te chama e diz, Ei, eu quero que você vá a um lugar, e eu vou te dar aquela terra por herança, e você vai ser pai das nações, e aí você está ali com seu emprego, com a sua faculdade, com o seu emprego bom, com o seu salário bom. Aí você está feliz onde você está, você está acomodado com aquele lugar. Porque a Bíblia diz que Abraão ele tinha muitas coisas no lugar que ele estava. Se você continuar lendo, você vai ver. E Deus simplesmente chama ele e ele diz. E aí ele pega e vai. Ele ainda leva outros com ele. Será que você, será que eu teremos coragem de abandonar tudo que estávamos construindo? Por causa da promessa que o Senhor nos fez? E isso é a fé que lá em Hebreus 11, versículo 1 vai estar nos dizendo Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não veem A fé é a certeza daquilo que eu não tenho Mas eu sei que eu tenho Porque o Senhor me prometeu me disse que vai me dar E a prova daquilo que não se vê Que seria o próprio Deus Eu não vejo Deus Eu não ouço Deus com meus ouvidos Eu não vejo Deus com os meus olhos Mas Deus fala no meu coração de forma espiritual eu sinto mas não vejo eu sinto no coração mas eu não sinto com as mãos eu não sinto com a minha visão eu não sinto seu cheiro mas eu ouvindo o que Deus me falou eu vou viver para isso e vou crer nisso e quando eu receber aquilo vai ser a certeza das coisas que me foram prometidas e que agora eu vejo isso me faz saber que Deus é real através da promessa de Deus que se torna material eu comprovo a veracidade de que Deus é real E esse meu testemunho vai avivar corações de outras pessoas Mas para isso eu preciso ter fé Como Abraão teve fé E Deus cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido E Abraão caminhou e Abraão ia onde Deus mandava Abraão chegava num lugar e Deus dizia depois vá para outro lugar Vá para aquela região Abraão pegava suas coisas e ia e Abraão foi seguindo o que Deus mandava, indo para onde Deus dizia, até encontrar um lugar, que Deus dissesse que ali era o lugar que ele ia ficar. E lá no fim do, do, da vida de Abraão, em resumo, o que ele diz é que ele viveu muito feliz, ele era grato por tudo que Deus tinha feito, ele era grato por tudo que Deus tinha dado, e ele não tinha nada para reclamar sobre Deus. Isso porque ele ouviu Deus lá, teve fé e obedeceu o que Deus falou, sem questionar. Deus tem chamado muitas pessoas hoje para fazer coisas para Ele, mas a falta de fé não está permitindo que essas pessoas façam. Deus tem chamado pessoas para curar, Deus tem chamado pessoas para Ele das nações, Deus tem chamado pessoas para ajudar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, mas a dúvida é de que eu não sou capaz está impedindo essas pessoas de fazer tudo que o Senhor tem chamado para que façam. Deus está levantando uma nova geração, mas para que essa nova geração aconteça, é preciso que creamos na palavra que o Senhor tem nos dado. Porque uma pessoa que vive a vida por conta própria, ela tem muitos arrependimentos, ela tem muitas dores de erros cometidos. Mas aquele que serve fielmente a Deus, tendo fé e crendo no que Deus diz, esse vai, no fim da sua vida, dizer que está feliz e que não se arrepende de nada de ter servido o Evangelho de Cristo. E só para encerrar mais um pouco sobre fé, Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas? Até hoje nunca se ouviu dizer que alguém conseguiu mover a montanha? Mas se nós, com pequenas fés menores do que grão de mostarda, nos reunimos em uma causa única e nos tornamos milhares pedindo por algo, será que essa fé, juntando de um em um, não se une e se forma um grão de mostarda? E será que se todos acreditarmos e todos pedirmos? para que Jesus volte, para que a paz reine, para que o mal seja extirpado da face da Terra, será que Deus, ouvindo todas essas preces, não juntará e formará um grão de mostarda? Deus virá nos ajudar? Não fomos feitos para ficar sozinhos? As nossas orações, elas devem ser compartilhadas em propósitos. Devemos nos unir em oração por causas para que essa fé seja aumentada aos poucos todos os dias, e possamos alcançar mais e mais. E crendo na promessa de Deus, façamos aquilo que Ele nos instrui, para que possamos um dia estarmos felizes por termos servido o Rei, e sermos amigos de Deus. Porque quando servimos, nos relacionamos e buscamos a Deus, nos tornamos amigos de Deus. Essa é a mensagem de hoje, e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.